Round one. E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas Estou enfrentando Funk FUNK Eu tô colocando ele aqui para ficar no canto Mas ele tá pulando Você travou o controle dele para cima Já é cabeçada aqui Ai, dei, dei O meu pilão Ah, oh, foi pra lá, jogou a magia de veneno. Enquanto eu não acertar ele, eu vou ficar com essa magia. It was at this that he knew. He Ah, ele já soltou o. O versnil dele aqui, sei lá como que ele fala <risos> Gente, quem joga com ele, comente aqui uh! Olha, ele me enganou Fica atrás dele que eu tô aqui morrendo com esse negócio Toma pilão Ah, fugindo, né? Fica lá De uh! De novo eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Não pode não, sou eu vou atrás. Ah! Deixa eu te pegar pra você ver. Agora! Toda a fúria no mundo! Enterrando com a Maria com o vermelho. Round one, Ah, quem, quem joga, quem gosta de jogar com ele, comentem os golpes dele. Eu acho ele um personagem legal. Eu não sei jogar muito com ele, apesar que eu já enfrentei. Eu vou até deixar o link aqui no no card para quem quiser assistir. Eu enfrentando ele. Para com essa blusa aí jogando esse negócio! <risos> ai ai! Round Fight. Yeah. Yeah. Nossa, essa perna dele é tá Toma, vem cá, deixa eu te ajeitar direito que esse pilão! Ah, começou você com essa magia, né? Quando eu defendo, aí não pega essa magia, né? Só. O que eu tô tomando aqui? reagir de alguma forma. Olha! Com essa perna! Como que é essa perna? Ele tá machado, Acertando lá em cima! Aí, coitada de mim eu vou perder, sai daqui! Ah! Como foi? Agora eu vou ficar bem esperta! Toma meu poder com magia, com veneno e tudo pra você afundar de novo! Ai, pilão! Fica quieto, tchutchá-tchá! Desce aí, só falta mais um pouquinho. Ah, usou o veneno, né? Tá esperto. Ah, tá aí, soltando. É, vai com a luzinha mesmo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, comentar e compartilhar com os amigos, deixar seu like, e então até mais, tchau!